Olá, tudo bem? Eu sou Edler Ribeiro e agora vocês assistirão a casos assustadores do dia a dia e do mundo sobrenatural que vão te causar impacto. Prepare o coração! E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para sempre receber todos os nossos vídeos nas notificações do seu celular. E não se esqueça de deixar o like para YouTube bombar este vídeo na plataforma. O nosso primeiro caso foi registrado pelo investigador paranormal Sullivan, na ocasião ele adentrou numa casa que comprara na dark web por 18 mil reais, casa esta que ele só foi conhecer após o pagamento sem saber a procedência, tampouco o que o esperava lá dentro. E lá foi ele junto de seu fiel escudeiro. Tá aqui. Ó. Pá. Eita aí. Ó. Nossa, mano. Eles acabaram de encontrar algumas velas posicionadas no chão. Curioso, o Sullivan decidiu acendê-las para ver no que daria. Bom, é óbvio que esta brincadeira não terminará bem. Vambora! Aí, mano. Vambora! Vambora! Já tá aqui pra isso, cara! Pô, pelo amor de Deus! Mano. Vambora! Nossa, mano! É você sentiu na hora que você acendeu a vela? Um fedor! Subiu do ah. nada! Bom, tô aqui com todo respeito, não trouxe aparelho nenhum. Se tiver alguma coisa nessa casa aqui, pode se manifestar, tá? Eu comprei a casa por 12 meses. Se quiser aparecer, não precisa fazer mal pra gente, que a gente não tá aqui pra fazer o mal. Ó, Zé! Sobe Tá vindo de lá, mano. Tá vindo de olha, lá. Olha. Olha isso. Como que mudou? Mano, hum. trazer o spirit box aqui, a gente vê e acende vamos a luz. Hum, vamos fazer já. Vamos fazer. Porra! Cadê a vela? Pagando, Eu falei você! nós vai, vem! Sim, ao acender as velas, eles atraíram algo tenebroso para dentro da casa. Nas imagens, vemos eles sendo surpreendidos por um ser obscuro de capa preta, escondido dentro de um quarto e que também pode estar escondido dentro do seu. Você é louco, ah, mano! É isso? Oh, Deus! Agora, cadê a vela? Tá apagada! Nossa, eu falei pra você! E quando nós vai, velho? Sim, alguma coisa soprou as velas! Por esses dias eu fiz um vídeo sobre um cão que andava como um homem e fiz a seguinte pergunta: Será que um dia os animais se tornarão racionais e nos dominarão? Existe uma teoria que diz que alguns animais, quando longe de olhares humanos, se comportam como gente. A gente sete rompendo silêncio nas transmissões. Eu... Eu dominarei toda a humanidade. O vídeo a seguir pode vir corroborar esta tese, que a cada dia que passa ganha mais força. Sim, tem um cão usando o banheiro. Isso não pode ser normal. Acho que depois deste vídeo vocês irão olhar para seus animais de estimação de outra forma. Este vídeo mostra o mergulho a mais de 200 metros de profundidade sem aparelhos em uma cratera na Bahamas. É uma cena angustiante, pois se fosse eu ou você no lugar deste homem, já teríamos partido dessa para melhor há muito tempo. Ele chegou à beira do precipício. Como não bastasse, ficou parado admirando a beleza da escuridão por dois minutos e depois pulou tranquilamente. Depois de 10 minutos, ele retornou à superfície com ar sobrando dentro do pulmão. Como isso é possível? Seria algum tipo de armação? Ou estamos diante de um super-humano? Deixe a sua opinião nos comentários. No nosso próximo vídeo, vemos uma cena inusitada de uma mulher tentando arrombar a porta de uma casa em Nova Jersey, Estados Unidos. Imediatamente, a polícia foi acionada. Chegando lá, a mulher foi questionada sobre sua pretensão. Então, ela disse que viu seu amigo lá dentro pedindo socorro pela janela. Mas o problema é que só havia uma mulher dentro da casa. Logo depois, fiz uma ligação para o tal amigo. Foi quando descobriu que ele estava em casa com sua família descansando do trabalho. A polícia sugere que ele estava sob influência de álcool. Outros dizem que ele estava sob influência de espíritos malignos e teve uma visão. Mas e você, o que acha? Deixe a sua opinião nos comentários. O vídeo que se segue foi registrado pelo caçador árabe de fantasmas, Eram Cosmeya. E lá foi ele, como de costume, explorar mais uma casa abandonada. A casa estava muito suja, Destruída e desocupada. Bom, aparentemente desocupada. Sim, há um velho naquela casa. E agora? Como proceder? O velho parece estar louco e agindo de uma forma muito estranha. Por que ele está movendo a lanterna daquela forma? Isso é muito estranho. Hador hador hador hador hador hador hador hador hador hador hador hador Então ele deixou a casa pro velho misterioso e foi embora então, ele no vídeo a seguir, vemos um jovem com muito medo sozinho filmando a casa após ouvir um barulho estranho vindo da porta que dá para a cozinha. Sim, alguma coisa mexeu na porta, mas como se ele mora sozinho? há um local onde o diabo é obcecado em habitar, é debaixo das camas. O motivo é um mistério, mas você pode questioná-lo e tenha certeza que ele te responderá se perguntá-lo a partir das três da madrugada. O vídeo a seguir foi publicado numa das maiores páginas de ufologia do Facebook onde é compartilhado um verdadeiro acervo de valiosas evidências concretas e inquestionáveis da presença de seres de outros planetas aqui na Terra. Nessas imagens vemos o que eles acreditam ser uma forma de vida alienígena luminosa explorando os cômodos de uma casa atende-se ao relato de um homem que publicou o vídeo. Eu acredito que esta é a forma real dos extraterrestres que pilotam as naves que vemos em nosso espaço aéreo. Acredito que eles não possuem uma forma de vida orgânica, mas sim uma composição de energia. Não são espíritos, pois espíritos não podem ser vistos por todos. É que o habitat mais favorável a eles é o nosso céu. Os Greys, espécies mais vistas em relatos, são corpos criados por eles para usarem e interagirem melhor com a nossa espécie. Já faz o um tempo que estou estudando sobre isso. Quando olhamos para os céus e vemos as luzes menores, essas luzes são eles. E aí galera do XTV, o que vocês acham dessas imagens? Parece muito real. Se você gostou e curte assuntos do paranormal, não deixe de se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações para sempre estar a par de todas as nossas novidades. E se você chegou aqui e ainda não deixou o like, este é o momento. Um abraço, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.